bem se você clicou aqui nesse vídeo é porque você está querendo saber sobre o produto extra gel ou hot gel mas presta muita atenção no que eu vou te falar aqui agora eu sei o que se passa na sua pequena cabecinha aí. se você está com medo de comprar esse produto eu realmente passei por isso e sei como é mas eu tenho um alerta muito importante para você que está querendo comprar esse produto Fica comigo até o final desse vídeo que eu te garanto que eu vou te falar, vai poder te ajudar a você não perder o seu dinheiro. Depois você fala que eu não te avisei. Pois bem, eu me chamo César, seja muito bem-vindo a esse canal aqui. É, peço para você que dê um like, deixe um comentário para ver se realmente é, as nossas ideias aqui ou de repente o que você tem de dúvida eu posso Posso te ajudar e esclarecer aqui. Eu vou ver se eu deixo o meu WhatsApp também aqui, pessoal, para você tirar qualquer dúvida sobre esse produto, para você não cair nenhum tipo de golpe. Mas antes disso, é, eu tenho algo importante para te falar. Eu comprei esse produto Extragel, usei o primeiro frasco, e senti uma diferença muito grande no meu desenvolvimento, no tamanho do meu pênis, engrossou realmente. Fiz uma compra outra eu fiz outro pedido e chegou na minha residência só que no ato da compra quando eu abri a caixinha eu pensei que tomei um golpe falei pronto perdi meu dinheiro pronto acabou não tem mais meu dinheiro vou tomar na cabeça e o produto que eu comprei agora é falsificado na automaticamente mandei é, uma mensagem de WhatsApp que quando você fizer a sua compra no link que eu vou deixar aqui embaixo que é o link do site oficial não quero que você perca o seu dinheiro tenho muito medo que você, meu amigo, vá no mercado Live na LX que lá é realmente mais barato, mas o barato sai caro. Pois bem, mandei uma mensagem querendo saber por que o meu produto chegou na minha casa com outro nome, chegou como Hot Gel. Eles me explicaram que estava tendo muita falsificação com o nome que estava no produto que era Extra Gel e quando eles me explicaram falaram que mudaram o nome, eu não sei como se dá a palavra correta. Se você souber isso, você deixar no comentário, vai ser muito legal. Eu sei que mudaram o logotipo, a marca. Ah, eu só sei que a composição é a mesma, é o mesmo fabricante, só mudaram realmente o nome do produto. Agora era Extra Gel, agora é Hot Gel. Porque o meu outro produto, minha outra. Meu outro frascozinho desse eu joguei fora. Se não tinha deixado aqui para mostrar logo os dois, para você ficar ciente. Pois bem, se você tem um medo de comprar esse produto, como ele está sendo realmente muito vendido, está sendo um produto muito bem falado, eu te recomendo a você que quer comprar esse produto, eu vou deixar um link do site oficial aqui embaixo para você não perder o seu dinheiro e comprar o seu Hot Gel com total segurança pelo site oficial. E se você está me assistindo, tem um costume de navegar em site pornô ou clicar nesse site de vídeo aí. Cara, ou se você também já pesquisou no Mercado Livre, faz o seguinte, copia o link. Copia esse link que está aqui na descrição, ou vou deixar fixado também no comentário. Abre uma aba anônima e corre lá e compre o seu Hot Gel com total segurança que quando você fizer o ato da compra eu creio que em quatro ou três horas eles vão entrar em contato com você pelo seu WhatsApp aí você vai se sentir seguro e aí sim você pode ter certeza que você não perdeu o seu dinheiro e você não vai se arrepender de estar usando esse produto presta muita atenção você não vai se você quer engrossar olha só se você quer engrossar e melhorar o seu desempenho isso aqui vai te ajudar isso vai te ajudar ok ó fico por aqui